Juca tinha opinião. Usava roupa diferente e disso fazia questão. Certa vez, num casamento, foi vestido de galinha, mas pouco se importava. Eu trouxe uma camisinha? Lá na festa de rodeio foi vestido de escocês. Ele nem ligava. Tô tranquilo outra vez. Chegou o carnaval. Quis festejar noite e dia. Foi à unidade de saúde. E garanti minha folia. Fez o teste, o que faz todo sentido. Quando as roupas. O importante é estar vestido. Se tem festa, festaço ou festinha, Oi. tem que ter Eita. o camisinha. Já tô pronto.